If I go, if I when... Olá galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Seja é me a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, seja esse vídeo até o final, que eu vou quebrar aqui uma objeção muito importante e simples, tá? Muita gente aí não sabe o que que é um afiliado e nesse vídeo eu vou te explicar detalhadamente, tá? O que que é um afiliado, tá bom? Explicar também algumas coisas que vai ser muito importante. Eu acho que todo mundo né, está iniciando agora, que quer ser afiliado, precisa saber, beleza? Então eu já peço que você já deixa aqui embaixo, tá bom? Já se inscreva no meu canal e deixe seu like, deixe seu comentário, também sugestões de vídeo se você também tem, porque vai ser muito importante para o nosso crescimento do canal, beleza? Então é a gente vai estar tá junto aqui, tá? Junto todo mundo, aprendendo no mesmo processo. Então aqui não vou pregar para vocês é papo de gurus e nem um dia de marqueteiros aí digital ok eu então, vou pegar para vocês aqui coisas simples no meu canal você vai ver coisas simples tá? que funciona que eu aplico no meu dia a dia quero que isso tá filtre bem na sua cabeça para você não perder é o um leque do conhecimento beleza que nada se constrói da noite para o dia mas eu aqui no canal vou te passar muitas coisas aqui ao longo da jornada Ok para você ir pegando todo o conceito para se filtrar e entrar bem né bem preparado no mercado aqui digital beleza gente então vou para o nosso conteúdo que eu quero entregar para vocês aqui o todo passo a passo Bora então galera preparei para vocês que esse mapinha tá para você entender todo o conceito que tu precisa saber tá para trabalhar na internet Ok então galera preparei para você que um mapinha simples e bem fácil e prático beleza então, o que é um afiliado? Tá, eu separei para vocês aqui as plataformas mais conhecidas que eu utilizo até hoje. Tá, mas lembrando que tem outras plataformas também que você pode estar tá conhecendo na internet, ok? Que são as mais conhecidas, a mais que eu utilizo até hoje. E meus negócios, beleza. Então, é a pessoa ao começar um negócio online é muito, muitas pessoas por aí, tá? Marqueteiros, ele fala assim: começa o negócio do zero sem gastar nada, sem investir em nada. Ok, e você pode aparecer com isso e aquilo, você tem produtos que você pode é, vender, tá, mesmo sem ter estoque, mesmo sem ter nenhum produto, você pode vender, então vou apresentar para vocês aqui, tá, na internet tem essas plataformas como eu falei para vocês, É duas Hotmart e Monetize, correto, então são totalmente de graça, você não vai pagar nada para você poder se cadastrar nessas plataformas, tá, não paga nada de graça, ok, não precisa você ter produto, não precisa, correto, então, você consegue sim, tá, trabalhar com essas plataformas, você fazer nenhum tipo de investimento, tá? Você precisa ter método, e estratégia para poder trabalhar com esses produtos, tá? Então nessas plataformas aqui tem produtos digital, tem produtos físicos, ok? Então o que, é que são produtos digital São e-books, são cursos online, tá? E produtos também é, físicos, como quando mencionou, são produtos de emagrecimento, assim por diante, tá? Tem um mar e um oceano muito grande, gigantesco de produtos para você trabalhar. Na internet, tá nesses produtos aqui. Você vai vender esses produtos, tá? Você vai se afiliar a esses produtos, tá bom? Eu fiz aqui, ó. Todo um afiliado, tá? Que são, são os afiliados, ok? Que vão estar tá conhecendo essas plataformas, ok? E aqui eles vão se afiliar aos produtos, tá bom? Que eles vão estar tá definindo, tá? Vão estar tá escolhendo, tá? Vão estar tá escolhendo, tá? Vão estar tá minerando para encontrar um produto é, assertivo, beleza? e aqui é, ao ele vender aí, esses produtos tá eles podem ganhar comissões tá que essas comissões variam entre 30 a 50 até 70 tá de comissões e quando a venda é feita galera quando a venda é feita o afilador ganha dinheiro tá é bem simples tá bom muita gente se banana com isso tá e acaba que não chega num ponto mais claro e sendo bem é reto né bem direto Beleza, então eu quero te passar para vocês aqui esse conteúdo aqui, bem simples, bem fácil, ok? Para que pra você pegar um overview, vou repetir para você: tá, que é um afiliado. Tá, o um afiliado é um, é um cara que ele pega um produto, tá, e dentro em uma dessas plataformas, ok? Ele pega um produto, se afilia, tá, e ele divulga esse produto. Beleza, e quando ele vende esse produto para aquele cliente, tá, ele ganha a comissão. Tá? O produtor, que é o dono desse produto, ele vai te pagar, tá? É uma comissão específica que vai variar de 30 a 50 até 70%, tá? E muitas das vezes você se tornando um top afiliado, ok? Você ele paga até 90% ali de de comissão para você, tá? E em muitos casos isso acontece bastante, beleza? Então é bem simples o processo. Tá? Então começa assim, você tem como você assim, tem essa possibilidade de iniciar, ok, sem precisar é, de ter produto próprio ou um produto físico também próprio, tá? Você consegue trabalhar na internet, mas desde que você seja alinhado a um processo, né, a, a um método específico, beleza? Então, galera, outro lado aqui, e outro lado aqui, galera, eu quero explicar para vocês também muito importante, tá? Eu vou deixar para vocês aqui uma observação, beleza? É... Para você poder vender na internet hoje, para você poder destravar a sua venda, tá? Para trabalhar estratégia de tráfego, né? Para afiliados, específico para afiliados, eu tenho um grupo no Telegram que é 100% gratuito. Vou deixar aqui abaixo tá? a descrição desse vídeo para você, tá? E se você quiser ter também uma mentoria de acompanhamento mensal, eu tenho a minha mentoria, tá? Para você destravar de vez as tuas vendas de vez por todas, tá? Galera, muito importante aqui. Uma observação que eu quero deixar para você, tá? A estratégia é muito importante para seu negócio, para seu projeto, tá? Para que isso possa ocorrer, que você possa se destravar de uma vez por todas, você tem que estar unido, ok? Em um só lugar, com pessoas com o mesmo pensamento, tá? Com a mesma posição do que você, com o mesmo objetivo, correto? Agora, se você quer aprender, tá? Estratégias mais avançadas, eu tenho a minha mentoria de acompanhamento mensal, ok? Para você destravar de vez por todas, tá? as tuas vendas e assim você poder escalar tá com, com alto lucro e previsibilidade então galera esse foi o nosso vídeo de hoje vou deixar aqui embaixo todos os links que tu precisa beleza para você entrar nesse mundo de vendas online na internet então, então não perde essa possibilidade nem oportunidade que são as únicas que aparecem na tua vida beleza então galera um forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo